Mas não quer dizer que vai, ser, que vai ganhar, né? Ex-companheiros de Barça, Messi Daniel Alves. Foi o cara que mais deu assistência para ele. Aliás, 42. Daniel Alves Daniel está Alves no mercado, hein? É, e aí? Quem pega? É Tem muita gente interessada. Tem muita né? gente interessada. Jogadores lado a lado, tá bombando. Sobre a brasileira, não Sobre a Argentina do Agüero. Messi. De novo o Messi. Saiu com 13 anos da Argentina para o Barça. Agüero. Olha, o Messi é do jeito que ele gosta, hein? Mas a marcação já chega pesada em cima dele. Vai ser difícil para o Messi jogar. O Casimiro está ali pertinho dele. Felipe Coutinho. Empurra daqui, empurra dali. Parede esse Coutinho. É hora dele aparecer pro jogo. Muito legal essa troca. Ou seja, a Argentina está marcando muito forte. A troca agora do Gabriel com o Firmino foi muito importante. Ou seja, com... O Brasil tem 62% de... Messi. Passa pelo Casemiro. Divide ali com o Arthur. O Tamendi. Messi. O Messi pega. A negociação entre Felipe Coutinho e PSG. Felipe Coutinho. Errou o Gabriel Messi. A Cunha. Messi o maior artilheiro da história da Otamendi. Lionel Messi. Falta para Messi bater. Tem cruzamento. Alisson no alto do Argentina, tá bombando. Messi tem a bola dominada. Messi fez 32 anos ao longo da Copa América. Agüero, Lautaro, bateu. Bola da Argentina de Lionel Messi. É do jeito que ele gosta, só que agora o Casemiro chegou, segundo juiz, com falta, o, o Messi perde uma tarjeta, o Casemiro tá bravo em cara, Arthur tá acalmando, Messi na cobrança, tem cruzamento, bola fechada, Agüero, no travessão, tentativa da Argentina, Acunha, Otamendi, Acunha, para o Messi tentando Agüero Dani. interessante o Brasil acertou 137 passes no jogo a Argentina 134 o jogo está bem a todo instante você tem os números tem Murici Ramalho, tem Maurício Noriega o Climão dos bola argentina de Messi passou pelo Casemiro, passou pelo Alexandro, vem encarando esse é o Messi que o torcedor argentino conta, Agüero vai ficar cara a cara bateu para o time faz muita falta desnecessária né? Lautaro Martínez, ele é perigoso É muito bom jogador Chamando Messi, entrou na grande área Messi, para, prende Procura alguém, dribla Dribla, dribla Esse é Messi Talhafico, marcação pesada sobra de Messi O jogo, como você viu, com 16 faltas A Argentina cometendo 9 A Argentina leva vantagem Messi na entrada da grande área Com a Agüero, a devolução Mineirão em festa. O Brasil vai batendo a Argentina. Girar. Vamos para várias cidades brasileiras trazendo. Pezella está jogando. Messi. Passou no meio de dois. Caiu, derrubado. Leão Messi. E essa questão da escalação vem muito antes do escalone. Passa por Edgardo Bausa. Está por... procurando uma opção. Gessicula. Pede alguém na frente. Messi de primeira. Agüero. Lembra entrada da grande área, Agüero, devolução para o Messi, Lautaro, Messi faz o toque, the gol. Linha. Mergueiro improvisado na lateral, sinto mais uma vez, aí você diz, ah, explodiu no Thiago, sobrou com o Messi, ajeitou, bateu para o gol na trave, Messi, Agüero, Messi, passou por toda a pequena o um Brasil zero Argentina tá bombando você ligado no Sport TV acompanhando o Lionel Messi jogando contra o Brasil mais uma vez e perdendo mais uma vez Lautaro se apresentou Di Maria prendeu faz o toque para o Messi dentro da grande briga ganha Lautaro Martínez bola para ele na entrada da grande área de calcanhar para o Messi driblou lá vem a Argentina vai para Di Maria os argentinos botam uma pressão vem para cima do juiz amarelo e é isso que eles estão querendo eles querem um segundo amarelo do Daniel Alves segundo tempo 20 jogo bombando Vamos juntos com o Brasil e a Argentina. Luiz, nessa Copa América o Messi bateu o Praticamente no meio do gol, a cobrança de Messi, a cobrança de Messi, Alisson! Vamos buscar. Lautaro, Messi, Messi, Messi, tentava o toque. Ouça a torcida brasileira! O principal. Foi vice-campeão em 2016 nos Estados Unidos. Vice-campeão em 2015 no Chile. O Brasil. Messi bateu. Fica na barreira. Escanteio para a Argentina. Todo o time da Argentina na frente. O Brasil recua. Messi. Vai para a O está pedindo para voltar. Messi. Reinício de jogo. Falta do Messi. A eficiência do Brasil estão representando o resultado. O Celso trabalhando com o Messi. De bala. Está aberto aqui na direita. Messi faz tabela com o adversário. Arthur tirou. De novo de bala. Messi. De bala. Messi. Daí para Di Maria. Na entrada da grande área o lançamento na direção do Messi. Brasileira. Messi. Mais uma vez, não...